Essa é a história da Maria, mas também é a história de muitas outras Marias. Também é a história de Anas, Rafaelas, Vivianes e Nicoles. Essa Maria nasceu em Fortaleza, no Ceará, numa quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 1945. Inclusive, foi lá em Fortaleza que Maria passou toda a sua infância. Por sorte, a família dela era de classe média e isso lhe proporcionou uma boa educação. Boa educação naquela época significava o que nós entendemos hoje como uma educação rígida. Maria frequentou um colégio de freiras, apenas com meninas na sala de aula. O que era muito comum naquela época. Na hora de brincar, Maria ia para a calçada, jogava bola e pulava a corda. Aos domingos, ela e as amigas embarcavam na caminhonete de seu pai e partiam rumo à praia. Ele gostava de pescar nas pedras e elas aproveitavam a carona. Maria era uma garota precoce e muito alta para a sua idade. Aos 12 anos, já tinha corpo de gente grande e já namorava uma pessoa que morava próxima à sua casa. O que era um absurdo naquela época pois só se podia namorar depois dos 15 anos. Maria praticava vôlei e sua posição na quadra era de levantadora. Ela também jogava pingue pong. Quando foi o momento de escolher uma faculdade, Maria sabia que queria um curso na área médica, mas não queria exatamente medicina. Porque ela pensava que não conseguiria enfrentar uma cirurgia. Incentivada por sua avó, que era parteira, Maria decidiu cursar farmácia na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará. Os estudos iam muito bem obrigada. E no segundo ano de faculdade, em uma festa, Maria se apaixonou por um rapaz com o qual se casou algum tempo depois, em 1964, quando ela tinha 19 anos. O casamento aconteceu na condição de que Maria terminaria seus estudos.